Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFMS e hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso projeto de ensino de graduação que foi desenvolvido no âmbito da disciplina Pesquisa Educacional no curso de Pedagogia da FAED. Olá, meu nome é Adriana Pereira, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia na FAED da UFMS e faço parte do projeto a coordenação da professora Daiane. O objetivo do nosso projeto de ensino de graduação foi organizar e mapear o acervo dos trabalhos de conclusão de curso do curso de pedagogia da FAED no período de 2014 a 2019. E o segundo objetivo foi oferecer workshops sobre educação aberta e recursos educacionais abertos para os estudantes dos cursos de licenciatura e também fizemos esse convite para os estudantes egressos. A ideia de fazer esse mapeamento foi para que os nossos estudantes pudessem ter acesso às pesquisas que já foram desenvolvidas no âmbito do curso de pedagogia, para que eles possam ter ideia do que já foi produzido e assim partir dessa lacuna do conhecimento. Então, nós tivemos três etapas bem importantes no desenvolvimento desse projeto. A primeira foi a localização e organização desses arquivos. Depois dessa organização, a gente fez um mapeamento desses desses dados, os trabalhos. E como uma terceira etapa, nós ofertamos três workshops sobre educação aberta e recursos educacionais abertos. O mapeamento foi organizado por tabelas. Os arquivos eles ficaram disponíveis no drive, onde todos os acadêmicos que faziam parte do do projeto, tinham um acesso para poder fazer organização de acordo com os anos. Logo após veio a elaboração dos gráficos, onde a gente conseguiu ter uma ideia do tipo de trabalho que estava sendo feito. O trabalho foi feito todo de forma colaborativa, a gente conseguiu fazer a produção e a organização desse trabalho à distância, graças ao, ao trabalho online. Ao total foram 109 trabalhos mapeados. É, os dados foram organizados entre nome de, do autor, título do trabalho, o link do arquivo do trabalho, o resumo, palavras-chave, objetivo geral e específico, abordagem teórica, tipo de pesquisa, metodologia e os instrumentos que foram utilizados na coleta de dados. Foi um trabalho bem importante para os alunos, porque eles tiveram que ler essas pesquisas para poder extrair essas informações e fazer esse mapeamento. Foram realizados três workshops sobre educação aberta e rea Foram dois presenciais e um online, e desses 54 que foram certificados, 18 estudantes eram colaboradores efetivos do PEG que trabalharam nesse mapeamento durante todo o processo. Esse mapeamento ele foi publicado numa planilha, essa planilha com todos os arquivos foram entregues à coordenação do curso, e como desdobramento desse projeto, nós tivemos uma discussão na comissão de trabalho de conclusão de curso e o novo regulamento de TCC do curso de pedagogia já tem um documento obrigatório para licenciamento dos trabalhos em Creative Commons. E antes de encerrar, vou passar a palavra para a Adriana para ela contar um pouquinho é, como foi essa experiência de participar do projeto. Eu estava no comecinho do, do planejamento para o meu trabalho de conclusão de curso. Durante todo o processo de formação a gente faz a construção já né, de vários trabalhos, resenhas, mas ter o acesso a essas informações antes de você pensar no seu trabalho é muito enriquecedor para a sua formação. Você saber que naquele, naquele mesmo local de estudo, na, na faculdade já houve um estudo anterior ao seu, e partir daquilo, para mim, foi ao, ao decorrer do projeto, ficou cada vez mais claro a necessidade de, do compartilhamento dessas informações. Eu não não não compreendi as licenças, eu não entendia o que podia ser compartilhado, o que não podia, e tudo isso os workshops ofereceram. Quero agradecer a você que nos assistiu pela atenção, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o um gostei e de compartilhar para que outras pessoas também conheçam a nossa experiência nesse projeto de ensino de graduação.